Olá pessoal, meu nome é André Xavier, sou diretor de consultoria da BHS, MVP em Project e criador do blog do Project. Hoje eu vou falar sobre gerenciando recursos e segurança no Project Server. Então a gente tem seguir tem itens na, na nossa agenda, grupos, categorias, usuários e recursos, né? um pouco de diferença entre os dois, questão de cadastro, sincronização com AD, permissões no projeto e delegação tá? esses dois últimos itens são novidades no projeto server 2010 os grupos os grupos geralmente a gente trabalha é, são definidos conjunto de, de usuários ou, ou de perfis que têm necessidades semelhantes na ferramenta então se a gente for até ver a questão do, do, dos grupos nativos então ah, eu tenho os gerentes de projeto, tenho os administradores quer dizer, são conjuntos ou grupos de usuários é, com o mesmo perfil, com as mesmas necessidades tá? então na hora que eu vou definir os grupos eu tenho que definir as categorias, as permissões dessas categorias depois as permissões globais e aí no final eu tenho as, os modelos né definir se eu quero dentro das permissões globais utilizar alguma algum modelo é, de segurança já previamente definido categorias diferentemente da de grupos é, a categoria está mais vinculado à a, a disponibilidade de informação então é na categoria que eu vou definir se uma pessoa tem ou não acesso a um projeto ou a um recurso a uma visão então é, diferente do grupo onde eu vou definir se um usuário ele vai ter um, vai poder acessar o project server, ele vai poder é, conectar usando o project professional na categoria eu vou definir a ah, se ele conectar via Proj Professional ou conectar no, no PWA, ele vai ver quais projetos, quais recursos. Tá? Então, é, é, é bem distinto uma da outra. E aí, as que, categorias nativas, eu tenho meus projetos, funcionários subordinados, recursos, minha organização, minhas tarefas, e por aí vai. Então, é, primeira coisa... Na categoria eu defino quais os usuários ou grupos vão é, pertencer a essa categoria. Depois eu defino é, quais os recursos eu vou poder visualizar com, com, nessa categoria. Então eu posso colocar todos os recursos ou então apenas algum recurso. E aí eu tenho algumas questões de segurança. Então a... É, se eu for é, um, um recurso, ou se eu tiver descendente do, do EDR, tudo isso, aí de acordo com essas informações eu vou poder ou não visualizar os recursos. Nos projetos, também é a mesma coisa, eu posso ver todos os projetos, ou então, ah não, só os projetos indicados, e aí eu posso selecionar alguns projetos, ou então, não definir de acordo com, com a questão de segurança. Então, imagina o seguinte eu quero que, um, que um, numa categoria, por exemplo o, só o proprietário do projeto é, possa salvar um projeto então eu vou marcar só a primeira opção, ele é proprietário do projeto ou gerente de status ah não eu quero que se o cara é recurso do projeto ele pode abrir um, um cronograma ah, então eu vou marcar a segunda opção então se ele está na equipe do projeto então com isso a gente consegue trabalhar a questão de de segurança lembrando que eu posso ter duas categorias que me dão acesso distintos ao mesmo projeto então ah, pode ser que por uma categoria eu não vou ter é, eu não vou ter vou ter somente o abrir e na outra categoria e eu vou ter o abrir e salvar então se eu tiver as duas eu vou conseguir abrir e salvar meu meu, meu projeto ok usuários e recursos os usuários e aí o cadastro é bem simples primeiro ele me pergunta é, se, se esse usuário pode ser um recurso ou não tá é, aí o nome e-mail a EDR, que é um campo nativo da ferramenta, onde que, geralmente a gente é, coloca o organograma da empresa, uma, uma estrutura hierárquica de recursos. Questão iniciais, hiperlink, depois a questão de, do usuário, né, para ele poder fazer o logon. Se ele pode ser nivelado ou não, calendário e tal. Vou passar para a parte que interessa, então o gerente de quadro de horários, quem é que vai aprovar um quadro de horários, caso esse, esse recurso, esse usuário for é, apontar hora. Proprietário de atribuição padrão, quer dizer, eu posso fazer com que as tarefas desse usuário cheguem para outra pessoa em vez dela mesma? Então seria o proprietário de, de atribuição padrão. Por padrão, essas duas opções é, vem configurada como usuário normal. Se você quiser alterar, você tem que clicar em procurar e selecionar um outro usuário. Primeiro é disponível, e último é disponível é se você quiser definir um período onde esse usuário vai estar tá, é, disponível para utilizar: taxa padrão, hora extra, então, são os custos né, de hora e de hora extra, a unidade máxima e se ele tem algum custo por uso. Questão de se você sincronizar com Exchange Server, então se você vai sincronizar essas tarefas com Exchange Server ou não. Se esse recurso pertence a só a um departamento. Então, se ele, qual o grupo de segurança ou categoria. Se ele está atribuído a alguma equipe ou não. E aí você consegue, é, se ele tiver cadastrado em uma equipe, ele consegue pegar as tarefas dessa equipe. E aí, a questão de recurso, eu tenho então recurso de trabalho, material, custo, orçamento e genérico. Trabalho, geralmente a gente utiliza pessoas ou perfis, né? Então, a, é o André, o João, o José, ou então é um gerente, de, aí é mais na questão de, de trabalho, né, de homem-hora. É, material, então, a, vamos supor, seria cabo de rede, então seria 1 um metro de cabo de rede, 10 metros de cabo de rede. Custo, geralmente a gente trabalha é, muito com despesa de viagem, então passagem aérea. Lembrando que o recurso de trabalho... Quando eu tenho um recurso de trabalho que custa 10 reais, se eu coloco ele em uma tarefa de 8 horas, ele vai me custar 80 reais. O material, ele independe é, do custo dele pelo, pela duração da tarefa, e sim pela quantidade de material que eu vou colocar na tarefa. O custo, é, ele também depende do, da, do tamanho da tarefa. Mas ele você define o valor daquele recurso de custo na hora que você aponta, o, na hora que você coloca o recurso na tarefa. Então você pode colocar a passagem numa tarefa, numa atividade tal e, e inserir o valor. Orçamento é um tipo de recurso para fazer orçamento mesmo. Ele só pode ser é, incluído na tarefa zero do projeto, tá? Então, é mais para a questão orçamentária mesmo. Recurso genérico, aí a gente trabalha muito que a questão de perfis genéricos, ah, então ele é um gerente de, gerente de projeto, desenvolvedor, então quando você ainda não tem qual a pessoa mesmo que você vai alocar no projeto, você acaba colocando... um um recurso genérico e depois substituindo, tá? então a diferença entre, entre recurso e usuário é eu posso ter um, um usuário que ele também é recurso ou não, eu posso ter uma pessoa que é só usuário e que é só recurso, quer dizer, um usuário ele tem login de rede e ele pode entrar no sistema. Se ele pode ser atribuído como recurso também, então ele é os dois. Mas eu posso ter um recurso, é, trabalho, material, custo, orçamento ou genérico, que não tem login de rede. Então ele vai ser só recurso. Okay? Sincronização com AD. Então a gente tem dois tipos. A sincronização do pool de recursos, quer dizer, é, eu vou sincronizar... Os meus usuários que estão em algum grupo do AD, para eles popularem o pool de recursos do meu EPM, tá? A sincronização do grupo ah, beleza, o pool de recursos ele inseriu o, recu o usuário, né, o recurso no pool de recursos na no EPM em si, mas ele ainda não, ele só colocou no um integrante de equipe, ele não então, eu, além de inserir o usuário na ferramenta, eu quero colocar ele como gerente de projeto. Então, você tem que, teria que sincronizar um grupo também. A sincronização do grupo, eu seleciono qual o grupo que eu quero, clico em localizar grupo, e aí ele vai me pedir ah, qual a data, se eu quero reativar ou não o usuário. Tá? E aí eu coloquei aqui alguns cenários o usuário existe no AD, está no grupo que está sendo mapeado para o de recursos, mas o usuário não está cadastrado no Project Server. Então, é, um usuário é criado no, no Project Server. O usuário está cadastrado no Project Server, mas não no AD. Se a opção impedir sincronização com o atividade para esse usuário não está marcada, o usuário vai ser inativado. Caso contrário, ele vai permanecer ativo. O usuário existe no AD, está no grupo mapeado e o usuário já está cadastrado no Project serve. Beleza, ele só vai, ser, só vai ter os dados atualizados. O usuário existe no AD, está no grupo, o usuário está cadastrado no, no projeto serve, mas está em como inativo. Se a opção reativar automaticamente estiver marcada, o usuário vai ser ativado, senão ele continua inativo. Permissões do projeto. A grande funcionalidade, a, a grande é, questão dessa funcionalidade, permissões de projeto, é dar liberdade de você dar permissão do gerente de projeto, dar permissão a um usuário, sem que você precise adicionar ele no projeto, primeiramente, e sem depender é, de alguma de algum grupo ou categoria ou de administração central lá para dar permissão no, no, no, no seu projeto. Então, é, você consegue selecionar quais usuários que você quer e qual o tipo de permissão. Ah, quero só abrir um projeto, editar e salvar, editar o camp os campos personalizados, publicar o projeto. Então, você tem várias permissões que você consegue é, dar para o seu projeto delegação e aí é um recurso bastante interessante é, que a gente consegue definir um, um e trabalhar realmente como se fosse aquela pessoa tá é, então imagina o seguinte o é, um gerente de projeto é, ele tem um recurso que está saindo de férias e, e ele precisa, supor, apontar a hora desse recurso que, ele, que o usuário acabou saindo de férias e viajou, por exemplo. Ou então, ah, o gerente de projeto está de férias, é, a gente precisa provar as horas dos recursos dele. E antigamente você tinha que mudar o proprietário do projeto, republicar o projeto, todo um trabalho... Hoje não, a gente faz uma delegação, a gente trabalha como se fosse aquele gerente de projeto e aí é como se você estivesse logando no, no sistema como aquele usuário, mas sem precisar de usuário e senha, tá? É, lembrando que só funciona para parte do PWA e não funciona para o site de projeto, então riscos, questões, produtos, documentos, a gente não consegue fazer delegação. É, é, é registrado né, no log do, do SharePoint é, as atividades tá e não tem nenhum relatório é, definido sobre delegação então como que funciona você vai lá em no no, no Project Server né no PWA e configurações pessoais, ou então configurações do servidor e gerenciar representantes. Você clica em novo e aí você vai definir quem é que vai, quem é que vai ser o representante, quem é que vai ser, você vai atuar e qual que é o período. Tá? E aí depois você entra em configurações pessoais e, e na opção atuar como representante e aí tem essa, iniciar delegação. Quando você clica em iniciar delegação, você já está trabalhando como esse outro usuário. Então, é, esse recurso é bastante interessante, até quando você quer testar a questão de modelo de segurança. Então, a, eu crio um usuário que é gerente de projeto e eu crio um usuário que é integrante de equipe. Ah, o integrante de equipe está tendo os acessos que eu queria? Então, eu consigo fazer essas simulações todas sem precisar logando e deslogando o usuário no sistema, ok? Então na tela de cadastro, então defino o período, o representante, o representante, né, o nome do delegado e eu vou estar tá trabalhando em nome de quem? De quem que eu vou estar tá, é, substituindo, né? Depois eu clico em seleciono o usuário que eu tenho é que eu tô com que eu tenho a delegação criada clico em iniciar a delegação e aí vocês vão ver que, que ele já mostra ah, você está atuando como representante do usuário administrador tá então só tem que tomar cuidado porque se eu passo a permissão para o usuário é, criar uma delegação de um usuário que tem que é administrador ele quando está iniciando a delegação, ele está trabalhando como administrador mesmo. Então, é, você tem que tomar bastante cuidado para não dar permissão para alguém que não deveria ter. Okay? Espero ter ajudado. Um abraço.